Olá e tenho aqui uma novidade não era é o título que é... Temos um máquina de Roupa, oh mas... Mudaste, mas... E querem ver isto, não sei porque estou com esta, mas esta faz. Foi... só que ainda não está disponível. Vou disponível. Agora é, é que não é aqui. É aqui visitar e estar ah. espera este é Deste produto estão a ver o site se chama Roupas de Rei. Não história? Esta camisola, ai, ah, esta já está a vender. Já está a vender. É. perde tudo que vai com tablet ligada esta esta apa não estou bem não é isso a vida uma uma imagem. Vamos ver agora a segunda imagem. Eu não quero saber, eu nem sei. E agora vamos ver... É esta. O que diz? Onde está? 17 top 10 mais. E yeah, é, 10 a 12 10 cêntimos. Vocês já viram o E agora vamos ver as categorias. Eu já vi as camisolas. E ainda vamos para aqui uma. Isto é bombado. Como é? Ah oh, não é aqui? É aqui. Categorias. Yes. Alpha. Então, categorias. Yes. É. Camisola ou primavera e verão? Vou ver aqui E vou ver o que é que é Pois, mas não devia estar bem quando fiz este site Diz Primavera e verão Só há para a primavera e verão Só temos uma E nas camisolas? Vão estar todas Se gostarem desta Também os camisola só temos duas e vamos ter duas que é, que é... as tendas de mais 20 euros esta camisola não não é esta qual é que ainda não está matando é que, que tem esta a mãe coral que vou ver se não Mas já pedi 4 dessas para de mim, só que eu não pago. a noite do Youtube, não. Esta vai ser a história que vamos vender. A mãe com o dog. Vai, vai ser da mais de 20 euros. Vai ser 20 euros e assim. E, e lá podem ver os conjuntos que querem. Mas na camisola vão estar estas duas. Ai, ah, também é. 17 de sete, verão. Primavera. Mas é mais para verão. Está acabada a é primavera. Vocês... Bem. E agora vamos aqui ao. Oh, o um E vou criar. Vou né? adicionar. Vamos tirar agora uma foto. Vai ficar, vamos ver e gota. Eu vou Não, não. O título é Mango é mango dog é. Oficial da música, vocês já vão Que categoria, vamos ali. não Que é especial. l Is... p C, no. De... e Ele... opa não é duzentos eu e dois e cinquenta tem Temos aqui Especial Música Mas Adeus Obrigada Por me ter ajudado Esta marca de roupa Sem vocês Eu não tinha feito nada Vou dizer a minha marca de roupa. Até temos marca de primavera. Já a minha marca de roupa. Minha marca de roupa. Minha marca de roupa. Já temos marca de roupa. Pai! Já ah, temos aqui uma marca de roupa, de roupa. Já temos isto. Esta marca. Ai, ai, ai, ai. Esta marca de roupa, de marca de roupa, de roupa. André, ropes de rei, mas ropes de minha lada, de